Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na produtora Reis para gravar mais uma dica de física para ti do canal Bioexplica. E hoje a gente vai falar para que servem os espelhos esféricos, tudo bem? O espelho plano do sábado tem aí na tua casa, tu usa para te arrumar. Inclusive a gente já soltou uma super dica sobre espelhos planos. Mas para que servem os espelhos esféricos? Bom, primeiro você precisa lembrar que existem dois tipos de espelhos esféricos. Nós temos o espelho convexo e o espelho côncavo. O espelho convexo ele tem um superpoder, ele tem uma grande função, que é ampliar o campo visual. Você consegue ver mais coisas usando um espelho convexo, tudo bem? Do que usando um espelho plano, do que usando até a sua vista diretamente. Então, olha só. O meu espelho convexo, por ele conseguir ampliar o campo visual, ele é utilizado em retrovisores automotivos, então, já estava dirigindo lá um carrinho, já vi aquele pessoal que põe tipo uma bolinha, um espelho redondinho no canto do retrovisor... Aquilo ali é um espelho convexo, e como ele amplia o campo visual, ele pode aumentar a tua segurança na hora de fazer uma manobra no carro, tudo bem? Só fica atento, que ele distorce a tua sensação de proximidade, tá bom? Olha lá, e ele é usado também em sistemas de segurança. Quando você vai tá chegando numa loja, você já viu um espelho meio redondo, arredondado, que fica no canto superior da loja? Pois é, aquilo ali é um espelho convexo, e serve para ampliar o campo visual do caixa. Por exemplo, eu estou aqui no caixa, eu tenho um mercadinho, e aí usando o espelho convexo eu consigo ver tudo o que está acontecendo na minha loja é uma alternativa mais barata em relação às câmeras as câmeras de segurança olha lá então não esquece espelho convexo ampliar o campo visual tá bom já o espelho côncavo ele tem três grandes propriedades que são importantes para ti o espelho côncavo ele consegue concentrar os raios de luz em um único ponto ele concentra os raios de luz no foco tá ele consegue projetar a imagem, aí não te esquece. Para uma imagem ser projetada, essa imagem tem que ser real. Imagem virtual não é projetada. E o espelho côncavo ele consegue ampliar as imagens, tudo bem? Devido a essa propriedade do espelho côncavo de conseguir concentrar os raios de luz, ele é utilizado para antenas... Parabólicas. Aquela tua antena que tem um formato côncavo, ela não tem esse formato à toa. Quando as radiações eletromagnéticas vêm do satélite, elas batem na tua antena parabólica e são refletidas para um único ponto. Tudo bem? Então, concentrando os raios de luz. Olha lá. Devido a essa capacidade de projetar a imagem, o espelho côncavo é utilizado em farol de carro, tudo bem? O farol de carro pode ser de dois tipos, pode ser um farol projetor, que usa uma lente, ou um farol refletor, que usa um espelho. O espelho que o farol refletor utiliza é um espelho côncavo. E devido a essa capacidade de ampliar a imagem, o espelho côncavo também é utilizado em telescópios, fechou? Galerinha, eu sou o professor Vitor Mardoc, segue lá no Instagram,